Eu sou Rafael Barreto Almada, fiz curso técnico em Química no campus Nilópolis do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, quando a gente entra num curso técnico, a gente tem muita expectativa de trabalhar muito a parte prática, laboratório, e quando a gente chega no Instituto, a gente percebe o quanto ele também tem a parte de música, a parte de arte, e isso acho que complementou muito a minha formação, porque a gente tinha a experiência de estar no laboratório fazendo as reações, mas a gente também tinha a possibilidade de tocar o instrumento, a gente tinha as quartas culturais, quando eu estudei no campus Milópolis e era um momento que a gente podia ouvir música, arte e também fazer toda a parte do conhecimento da área da Química. Eu acho que assim o Instituto ele é um espaço muito democrático, um espaço que permite ao estudante poder é, estudar, se dedicar, ter a responsabilidade, a disciplina de uma formação, mas ele também permite que você possa conhecer outras experiências que geralmente as outras instituições não, não, não permitem pela, pelo curto espaço de tempo. Né? Eu ficava muito na escola, eu estudava de manhã e ficava à tarde fazendo relatório, fazendo trabalho em grupo. E essa convivência dentro da biblioteca, essa convivência nos corredores da escola permite a gente fazer uma formação ampla e integrada. Eu acho que esse é o grande diferencial do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O período que eu estudei no Instituto, a gente não tinha ainda projetos fortalecidos de pesquisa e extensão. Então, eu, na verdade, a gente fazia mais ações. era até ações de extensão, mas a gente não tinha essa caracterização como uma atividade de extensão. Eu fiz aula de música, comecei a tentar tocar flauta. E isso era fora do horário da sala de aula, né? Assim, era uma turma específica que ele dava aula de música. É, jogava handebol e, e basquete. Nadei pelo, pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Fiz algumas competições, ganhei algumas medalhas nadando pelo Instituto. Pintei quadro, eu tenho um quadro até hoje que eu tenho guardado, um quadro que eu fiz na época que eu era estudante. E além, claro, de toda a parte de, de química, né, propriamente, as experiências, é, a gente, sematec, eu acho que era o momento mais importante, as semanas acadêmicas, por isso que eu sempre valorizei as semanas acadêmicas, porque desde aquela época a gente podia experimentar coisas diferentes. Na sematec, que a gente ganhou... O primeiro lugar, a gente pegou um cortador de grama e botou ele funcionando com hidrogênio. Né? A gente fez uma mudança no motor dele e a gente ganhou o primeiro lugar na Cimatec. Ou seja, essas descobertas, essa possibilidade de uma formação integrada, eu acho que esse é o grande diferencial e isso eu sinto muita saudade. Eu acho que isso fez a diferença na minha vida, com certeza. Eu, eu tive a oportunidade de voltar para o Instituto. Eu voltei como professor né, em 2007, no Campo de Milópolis. Depois fui para o campus Rio de Janeiro em 2010. Acabei vindo para a gestão né? e hoje atuo na gestão do Instituto. Fui pro reitor fui coordenador de curso, conselheiro do Conselho Superior e, e atualmente eu estou como reitor do Instituto. E me dá muito, muito orgulho saber que, que essa escola que contribuiu com a minha formação, me dá muito orgulho de perceber que a gente pode é, ter esse olhar mais para o estudante numa gestão de uma reitoria, eu acho que esse é o grande diferencial, assim, essa escola existe por causa dos estudantes, então eu acho que a gente tem que cada vez mais fortalecer isso e permitir mais e mais acesso, eu acho que o Instituto tem que cada vez mais ter, ter mais gente estudando aqui para que essas pessoas possam ter a oportunidade que a gente teve também.